Fala, gente. Aquela descida de escada maravilhosa. Mas antes, olha só a vista que nós temos aqui de cima, gente. Essa linda casa, essa mansão maravilhosa. Está à venda. Entrou à venda há pouco tempo. E ela vai ser vendida mobiliada e decorada. E o melhor é que você pode comprar essa casa com até 50 vezes para pagar. Gente, 50 meses para pagar uma casa dessa daqui... Uma pequena entrada e o saldo parcelado, gente, é uma oportunidade que eu não perderia. Olha o living para direito alto, gente. Aqui à direita a gente tem a sala de jantar, integrada aqui ao espaço gourmet, atrás aqui do espaço gourmet, gente, dá uma olhada aqui, nós temos uma varanda com piscina em concreto, meu cara, um condomínio de luxo com acesso à lagoa, gente do céu, eu não perderia isso por nada, hein? Parcelamento, condição facilitada, uma mansão sensacional, só aguardando o seu mais novo comprador. Chama aí, o corretor você já achou, acabou de achar imóvel agora.